Eu vou votar no Lula aqui. Eu adoro água de coco. Viciado. O, o vício que eu tenho também é teatro. E o teatro adora pegar um mito e descascar ele. O mito é maniqueísta. Eles acreditam bem e mal. É tudo uma dualidade, uma esquizofrenia. Não tem o, a, a travessia. A terceira coisa seria a travessia. Lula. Você é, pode fazer a travessia, essa travessia tão, tão desejada, necessitada para a vida, para a democracia. Democracia é a coisa mais linda que existe. Veja a contradição real do Brasil, que é entre democracia real, demo, governo, cracia, governo do povo. Nesse próximo debate, Lula vai fala da real democracia do governo do povo você sabe falar disso ele, ele tem um talento para a oralidade concreta que é uma coisa realmente jumbrante ele devia ir para a academia brasileira de letras porque porque as falas são letras também não é, é uma coisa que parece um escândalo um, arar, um operário isso absorve o poder e e de repente estuda demais se sai muito bem no governo. O Lula, inclusive, tem muito humor. O Lula tem muito humor, tem muito amor, tem muito amor, está tá apaixonado pela mulher dele, está apaixonado pelo povo brasileiro, é um cara super amoroso, é tudo ao mesmo tempo, ele é humano, ele é gente. Ele respira, ele, ele inspira, ele inspira, ele é talentoso, ele é artista da palavra. E agora, no próximo debate, solta... Solta, Lula, teu talento, a democracia precisa do teu talento, porque você é um democrata, quer, quer ache isso ou aquilo, você é, antes de tudo, um democrata, e da, da tua democracia, do governo do povo com que você sonha, com que eu sonho, com que os artistas sonham, com que a cultura brasileira sonha, e desmonta essa, essa mítica pseudo-democrática, que o cara botou na máscara do fascista agora. Vai vencer em nome da, do, do, do desejo do povo, da vontade do povo, do que é preciso dar para as vidas. Né? Tira essa máscara. Arranca a máscara da face. É isso. E é voer. e E que, que nessas eleições Lula vença. Eu vou votar com muito prazer no Lula. E eu acho que Todo mundo deve votar, a maioria. Lulá, Lulá, Lula, Lá. Lula lá, lula lá.